São Lourenço, São Lourenço do Sul. Estou aqui nessa propriedade desde que eu nasci. Essa é a propriedade onde meu pai construiu, formou sua família e eu, sendo o filho mais novo, acabei ficando na propriedade. O básico da propriedade é a produção de leite e algumas plantações para basicamente alimentar as vacas. O pior problema que a gente enfrenta é o clima a gente acaba atrasando o plantio para lá, meados de outubro, início de novembro. E aí, subsequentemente, nos últimos três anos, a gente passou por essas estiagens. Né? O programa Troca Troca acho que é um dos principais incentivos que o governo do estado nos oferece. E é uma forma da gente conseguir fazer uma área de milho com menos custo pois a semente tem o um subsídio, então é importante esse programa para nós para basicamente ter um, um, uma redução no custo de produção. É basicamente o não pagamento da semente, né perdão da dívida, no caso. E sem essa ajuda do sistema troca-troca do governo, eu acho que basicamente ia ser isso aí, plantar umas duas hectares a menos, por causa do alto custo de produção, muitas vezes é um recurso que todas as famílias estão recebendo por causa do governo resolver ajudar, né? Eu acredito que o próprio município esteja se favorecendo dessa anistia, porque é um dinheiro que automaticamente vai girar ou em um implemento, ou muitas vezes em uma construção, melhoria de estrutura, ou que nem a gente pretende fazer, né? num plantio maior de inverno e de repente fazer um estoque maior de foragens de inverno para suprir essa demanda do verão. Né? É muito importante, sim, a pequena propriedade ter esse auxílio do governo. Eu acho sim, que, tendo a sensibilidade do governo, a gente sempre vai estar permanecendo nessa atividade e produzindo, sim, o alimento que é necessário para toda a população do Estado. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.